Ó, se x e y são números reais, tá, esquerda? 2, logo, qual o valor de x? Aqui, ó, saiu errado, tá? É x sobre y, que é divisão, tá bom? Só errado. Então, vamos lá. O problema é de quê, galera? O problema é de... O problema é de quê? Deixa eu tirar aqui, que isso daqui foi uma falha no engano. Voltou aí, foi. Continua. Show. Ó, vamos lá. É x sobre y que ele quer, Beleza? Então, Vamos lá, problema é de log, né? Log, problema é de log, técnica R diz o que? Cara, log, viu ali, usa a propriedade, mete a propriedade e resolve. Propriedade, tá? É uma, porque ali você tem uma equação, mas no final das contas, cara, no log, tu acaba usando o tempo todo a propriedade. Vou deixar só a tela para você ver melhor. Vamos lá. Vem comigo, família. Olha o que ele diz aqui. Ó. Se liga. É x e y, o número de reais está a esquerda. Ó, vem comigo. Duas vezes log de x menos 2y é igual a log de x mais log de y. Maravilha. Vamos lá. Galera, vamos começar a usar as propriedades aqui dessa bagaça. Olha as propriedades disso aqui. Primeira coisa, existem as propriedades logarítmicas. três principais são essas. Log de A vezes B. Todo o resto vem daqui, tá? As 10 que te ensinaram, bababá, tudo vem daqui. Ó, o produto vira soma. Então, log de A vezes B vira log de A mais log de B. produto vira soma. Consequentemente, a soma vira produto. Show de bola? Consequentemente, a soma vira o quê? Deixa eu tirar aqui. Consequentemente, a soma vira o quê? Produto. Correto? Consequentemente, a soma vira produto. Maravilha? Show de bola. A, o, a divisão vira diferença. Consequentemente, quando tu tem dois logaritmos assim subtraindo, né? Lembrando que tem que ser com a mesma base, né? Quando tem dois. Logaritmos assim, subtraindo, o que, que acontece? Eles vão virar a divisão. E as, o expoente é o peteleco. Tu dá um peteleco aqui, tu, puf, ele desce. Aí fica n vezes o logaritmo de a. Consequentemente, se você tem um, um número multiplicando aqui o logaritmo, você dá um peteleco e ele volta. Beleza? Recordamos aí as propriedades. Vamos agora resolver. Opa, legal. Aqui eu estou vendo que o 2 está multiplicando esse log todo. O que, que eu vou fazer? Vou voltar com ele. Dar o peteleco para ele voltar. Vai ficar log de x menos 2y ao quadrado. x menos 2y ao quadrado. Igual. O produto... Ah, aqui tem uma soma, bases iguais, né? Pode voltar e virar um produto. Então, fica log... De x vezes y. Maravilha! Show de bola! Tá tomando, tá tomando o jeito, tá tomando jeito. Tá legal? Tá tomando jeito a tá parada. Show de bola? Tá tomando jeito. Agora o que, que a gente vai fazer, família? Vamos fazer isso aqui, ó. Produto, ó. Os dois logs são iguais, então vai ficar x menos 2y. ao quadrado... igual a x vezes y. Show de bola? Isso daqui é um produto notável. Como é que é um produto notável da diferença? Né? Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o segundo ao quadrado. Então vai ficar como, galera? Vem comigo, vem comigo. O primeiro, ó, x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro que é x, vezes o segundo que é 2y, mais o segundo ao quadrado. Isso é igual a xy. Maravilha? Aí é matemática. Vamos embora. Embora o choro. 2 vezes 2 é 4. Então, ó, x ao quadrado menos 4. Vou botar assim, 4yx. Tu já vai entender por quê. Mais 4y ao quadrado igual a xy. Show? Ó, xy tá somando, vem para cá diminuindo. Aí a brincadeira fica. x ao quadrado menos 4. Y, X, X, Y, Y, X é a mesma coisa, tá? Vou fazer assim, vou fazer assim, vou fazer assim. Não vou trocar aqui agora para você entender melhor. 4xy, vou deixar menos 4xy para você entender melhor, tá? Menos 4xy, menos xy, mais 4y ao quadrado igual a zero. Maravilha! Vamos lá. Agora, família, o que, que eu vou fazer aqui? O que eu tenho que fazer? Menos 4xy com menos xy é menos 5xy. Então fica 5x2 menos 5xy mais 4y ao quadrado igual a zero. Show? E isso daqui é uma equação do segundo grau de incógnita x. Quer ver? Vai ficar x2 menos, vou organizar, 5yx mais 4y ao quadrado igual a zero. Show de bola? Isso é uma equação, onde o termo é X e o outro é. Separa quem é o A. O A é a letra ao quadrado aqui do X, 1. Um. Quem é o B? O B separa só o X, é menos 5Y. E o C, galera, é 4Y ao quadrado. É isso. O que acontece é que tu tem duas letras. E aí, o que, que tu pode fazer? Tu pode usar o Bhaskara, mas a gente aqui faz por som e produto. Vamos usar aqui a soma e produto comigo. Vamos lá. Dá para fazer assim, Renato? Dá, está fácil. A soma é só trocar o sinal do B, menos 5Y vai ficar 5Y. E o produto é o próprio C, porque o A é 1, um, né? 4 quadrado. Aí você tem que pensar, galera, em dois números que somados vão dar 5Y multiplicado 4Y². O grande bizu tem letra, você se enrola todo. Pensa no número, na soma, Aí o resto é só botar Y. 5 e 4. Pensa comigo. Dois números que somados dão 5 e multiplicados 4. 1 e 4. 1 mais 4 é 5. 1 vezes 4 é 4. Mas a parada aqui está dando Y, né? Então, o que, é que eu faço? Meto Y na parada. 1Y, 4Y. 1Y, 4Y. 1Y mais 4Y dá 5Y. 1Y vezes 4Y dá 4Y ao quadrado. Acabou. Tudo lindo. E aí eu tenho que x1 é igual a y e x2 é igual a 4y. Maravilha. Cheguei a essas situações. Agora, ele quer o resultado de x sobre y. E x sobre y, galera, é o valor de x sobre o valor de y. O valor de y é y. O valor de x eu tenho duas situações. Eu tenho quando x1 é igual a y quando x2 é igual a 4y. Vamos substituir. Quando x1 é igual a y, x sobre y fica y sobre y, que dá 1. Aí vai dar 1. Isso é resultado. Agora, quando x2 é igual a 4y. Quando x é igual a 4y, esse resultado vai ficar. 4y sobre y, que dá quanto? 4. Show? Isso daí vai dar 4. Maravilha? Isso vai dar 4. Show de bola. Aí você fica na dúvida. Pô, Renato, é 1 ou é 4? Aí você tem... Olha a maldade. tá vendo isso aqui? Isso daqui, para existir, tem que ser maior do que zero. Entra na definição de logaritmo. Olha a maldade. x menos 2y tem que ser maior que zero. Porque ali, para existir, tem que ser maior do que zero. Na definição, né? Log de b na base a, existe se b é maior que zero. A é maior que zero e a é diferente de 1, né? Ali, ó. Aí tu joga para lá, x maior que 2y. Ó, y está multiplicando. Vem para cá dividindo, porque eu quero x sobre y. Então, você tem que x sobre y deve ser maior do que 2. Acabou. x sobre y maior que 2. Então, não pode ser o um 1. A minha resposta é quem? É o 4. Show de bola. Qual é o meu gabarito? Letra D. Vem cá. Quer aprender matemática, raciocínio lógico e estatística?